A notícia de que Felipe Massa considera procurar meios legais para revisar o resultado do campeonato de 2008 da Fórmula 1 não passou despercebida pela McLaren. O time de Woking resolveu se manifestar de uma forma bem inglesa, com humor regado à ironia. Tudo começou depois que o ex-chefe da categoria, Bernie Eccleston, revelou em entrevista ao site alemão Fórmula 1 Insider, que já sabia do escândalo Crashgate em Singapura, ainda em 2008. Na ocasião, a batida proposital de Nelsinho Piquet beneficiou o companheiro de equipe na Renault, Fernando Alonso, que venceu a corrida. Massa foi um dos grandes prejudicados, já que liderava até o acidente de Nelsinho e o erro da Ferrari no pitstop ainda pôs tudo a perder. No final daquele ano, Lewis Hamilton, então piloto da McLaren, foi quem ficou com o título por apenas um ponto de diferença para Felipe. O brasileiro falou ao Grande Prêmio sobre a decepção que sentiu ao ouvir que o próprio ex-mandatário tinha conhecimento da armação. E quando questionado se gostaria de dividir o título com Lewis ou ser reconhecido como o único campeão, foi curto e direto. Só quero justiça. Mas a McLaren não perdeu a oportunidade de alfinetar o que considera um estado de negação da parte de Massa. A equipe postou um vídeo em sua conta oficial no TikTok, em que primeiro mostra a manchete Primeiro título de Lewis Hamilton sob ameaça, enquanto Felipe Massa avalia opções legais. Em seguida, a imagem muda para uma série de fotos mostrando a primeira conquista da vitoriosa carreira do número 44 na Fórmula 1, com a música The Nile is a River in Egypt. Negação é um, um rio no Egito em tradução livre. A frase, na verdade, é um trocadilho bem humorado, pois The Nile em inglês soa como Nile, o Nilo, famoso rio do país africano. E você, o que acha? Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative as notificações, dê um share, compartilhe esse vídeo.